Bom dia, querido seguidor, querido espectador aqui do nosso canal Jornal Digital Mato Grosso ao vivo. Estamos aqui hoje nesta sexta-feira, dia 28 de julho de 2022, trazendo para vocês aí é, mais uma edição do nosso jornal virtual, Jornal Digital Mato Grosso Alveu. São exatamente 10 horas e 37 minutos, estamos iniciando essa edição. Você acabou de acompanhar aí alguns dos nossos patrocinadores que acreditam no projeto, é, incentivam né, o nosso telejornal virtual aqui, digital, através das redes sociais. Você está nos assistindo agora pelo Youtube e também pelo Linkedin como pela nossa página no Facebook e também a nossa, no nosso canal do Instagram, logo mais estaremos publicando este mesmo vídeo na íntegra aqui com todas essas informações. E para que você conheça aí essas páginas, nós fazemos questão aqui de apresentar para vocês como elas estão postas na internet. Você tem aqui o nosso Instagram, né? você vai digitar instagram.com. Mato Grosso ao vivo, ou simplesmente procurar arroba Mato Grosso ao vivo. Você tem também a nossa página é, no YouTube, conforme está apresentada aqui, você vê, né, Mato Grosso ao vivo, ou YouTube, fazendo apenas, apenas uma pesquisa prévia em Mato Grosso ao vivo, tudo junto ou separado, você já vai encontrar os, os caminhos aí para chegar à nossa página. Aqui você tem é, o Facebook, a nossa página, com todas as nossas últimas manchetes, né, onde você acompanha aqui ao vivo. Essa foi a edição de ontem à noite. É, temos aqui as últimas notícias, as últimas matérias. Né, Mourão atribui ao arquivamento da CTI à falta de provas robustas. Temos aqui também novos fatos. Secretário de Obras de Alta Floresta é denunciado por suposto assédio moral contra servidor subordinado. É, MPT abre inquérito para apurar acusações contra ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Casos de trabalho escravo julgados em 2022 no Brasil já são quase mil. É, o Podemos de Mato Grosso declara aí apoio ao governador Mauro Mendes para as eleições de 2022. Temos aqui também, portaria dispensa prazo de validade em embalagens de vegetais frescos. E outras notícias aqui que são pertinentes às a, a, a, a, últimas horas, às últimas informações aí no mercado e, e na, nos veículos de comunicação. Né? São informações que são trazidas diariamente a, a vocês aí através dos nossos, dos nossos canais de, de, de, e redes sociais e você acompanha as notícias de alta floresta da nossa região, dos municípios vizinhos, Carlinda, Paranaíta, Piacais, né? Nova Bandeirantes, Monte Verde e também para o lado aqui de Nova Nova, Guarita, Nova Mutum, um abraço para o pessoal Nova Canã do Norte, na pessoa do vereador presidente lá, o Lucas Pinheiro, né? um abraço aí também para o pessoal de Colíder, pessoal que está sempre próximo da gente aqui e fazemos questão de visitar sempre, um abraço para o pessoal de Guarantã do Norte e em todas as cidades circunvizinhas aí que nos acompanham diariamente, você pode estar participando também dessa dessa edição através das nossas redes sociais agora neste momento se você entrar na nossa fanpage você acompanha o vídeo sendo exibido e com isso você consegue sim é, participar através dos seus comentários enviar aí o as suas denúncias ou qualquer coisa parecida você pode também é, compartilhar esse vídeo para outros seguidores ou pessoas conhecidas não esqueça de dar aquele joinha, aquela curtida e nos recomendar aí para para todos. Vamos agora de notícia com relação aí aos últimos acontecimentos em Alta Floresta da denúncia né de suposto assédio moral praticado aí pelo secretário de obras do município de Alta Floresta, o senhor Roberto Patel. É, hoje pela manhã o prefeito Chico Gamba ao lado do secretário, fez questão de tentar esclarecer os fatos aí, através de uma entrevista na rádio Bambina FM, onde, após a, a publicação em vários veículos de comunicação a respeito das denúncias que foram apresentadas é, junto a, ao setor aí de de denúncias, né, que é o PAD, foi aberto um, pra, um PAD, um processo administrativo disciplinar contra o secretário, a pedido do Ministério Público do Trabalho e não, conforme informaram na rádio lá, é, por iniciativa do prefeito. Não houve nada disso. É, na verdade, o Ministério Público do Trabalho, após acatar a denúncia do servidor, do setor de obras do município, é que fez com que a prefeitura abrisse esse processo administrativo disciplinar contra o secretário. Então, o prefeito, tanto o secretário como o prefeito, por meio da assessoria de comunicação da prefeitura, fizeram questão de emitir uma nota, uma nota onde é, estariam aí esclarecendo por parte do, do secretário aquilo que foi denunciado no processo administrativo disciplinar e que está, sim, sendo acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho de Alta Floresta com rigor devido à gravidade da denúncia. né? Além do que, testemunhas já foram arroladas e todo um processo de investigação está sendo conduzido não só pela Prefeitura, que montou aí a sua comissão, que tem 60 dias para averiguar a questão da denúncia, mas também ah, por parte do Ministério Público do Trabalho, que tem sim aí um prazo legal para fazer todas as suas investigações, inclusive está fazendo já, nós temos conhecimento, tomamos conhecimento que o Ministério Público do Trabalho tomou a tomou frente dessa questão e já, e já está é, assumindo aí as investigações. Vamos só fazer uma pequena mudança aqui pronto é, estávamos com o ícone do edição da noite quando na verdade estamos aqui agora pela manhã e não temos como estar é, deixando ali que a, o ícone errado né transpareça para vocês vamos fazer só uma, uma pequena alteração aqui para dar uma uma exaltada aqui no, no nosso pequeno na no nossa pequena logo isso aqui é tudo um processo de qualificação que a gente está trazendo dia após dia para vocês e nós estamos cada vez mais nos orgulhando de tudo aquilo que estamos trazendo para vocês. Ainda falando sobre o caso do secretário Roberto Patel, que conforme nós publicamos ontem aqui, novos fatos a respeito de como teria se dado uma das denúncias contra o secretário é, e que foi assim o alvo desse PAD, um dos alvos desse PAD, é, número 86 2022 23004 3 3 né? denúncias gravíssimas com o secretário de assédio moral, a Prefeitura divulgou no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na última segunda-feira, a portaria número 15-2022, onde nomeia uma comissão para instauração de processo administrativo disciplinar, Pad Três servidores foram nomeados via decreto para compor a comissão que apura fatos noticiados contra o secretário de Infraestruturas e Serviços Urbanos, o Roberto Patel, que supostamente cometeu o ato de assédio moral em desfavor de um servidor lotado em sua própria secretaria. O procedimento tem prazo de 60 dias para ser concluído. O documento publicado é assinado, foi assinado no dia 15 de junho de 2022. Abaixo, nós vamos ter aí a publicação na íntegra do documento, conforme ele está lá é, devidamente registrado, homologado no Tribunal de Contas de Mato Grosso, no TCE. Além disso, o, tudo nos leva a crer que o caso em tela que fala sobre esse assédio moral seria o que nos foi trazido aí por fontes e testemunhas, relatando aí que. É, acompanharam alguns casos de assédio praticado pelo secretário Roberto Patel, onde consta que há dois meses atrás, um servidor da borracharia que fica no pátio do setor de obras da Prefeitura, o qual faremos questão de preservar o nome, por óbvio, né, para impedir qualquer é, situação aí de perseguição, ainda que este não esteja ainda... É, trabalhando no mesmo setor ou tenha sido afastado ou exonerado por parte da Prefeitura, conforme o próprio secretário relatou hoje de manhã na entrevista que este mesmo servidor teria sido, então, é, demitido, afastado exonerado após, então, é, constatar essa mesma questão que está, aí, é, que está aí girando em torno da denúncia, né? E ainda o secretário fez questão de mencionar que a denúncia só veio após, então, a exoneração do servidor. Independente disso, é sim um direito do servidor relatar todo e qualquer tipo de abuso sofrido por parte do, do, do poder público, por parte é, da, do setor administrativo do município, que é o empregador no caso, e, essa, e essas questões são devidamente apuradas pelo Ministério Público do Trabalho, e não haverá de se furtar aí, ou de se omitir em trazer à tona toda e qualquer verdade que, que esteja sendo encoberta sobre esse caso. O secretário tanto o secretário quanto o prefeito em sua entrevista na Rádio Bambina FM esta manhã fizeram questão, inclusive, de trazer um outro caso, que ao chegarem é, na delegacia foram foram é, noticiados de que haveria uma outra denúncia e com isso convocado o secretário lá para prestar depoimento a respeito de uma tentativa de agressão com faca ou seja uma outra denúncia desta vez anônima né? deu conta que o secretário teria em uma determinada situação tentado agredir um servidor com faca porém por ser uma denúncia anônima após o próprio servidor que foi aí instado como a vítima ser procurada pela polícia, o mesmo negou que tal fato tivesse acontecido. Porém, a denúncia anônima ocorreu é, junto à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta. O delegado de, do caso foi, então, é, intimar o, o secretário para prestar esses depoimentos. Intimou também a vítima, a qual declarou que não, se, não seria um caso verídimo, verídico, né? Ah, em, em que pese o fato de ter sido uma denúncia anônima, é, o, a vítima negou que é, esta seria a verdade. Dando prosseguimento à leitura aqui, ao tomar conhecimento de que o servidor... É, vamos relatar aqui como é que foi, a, então, por nós trazido aqui por, através de fontes, a, o tipo de assédio moral praticado na própria, no próprio setor de obras no município, no pátio da Secretaria de Obras, de um dos, dos pátios da Secretaria de Obras, no setor de borracharia. Tá? É, os servidores narraram para a gente que consta que há dois meses atrás um servidor da borracharia que fica no pátio do setor de obras da prefeitura, o qual faremos questão de preservar o nome, revelam que o servidor estava em seu local trabalhando e naquele dia estava sem movimento, o seu setor não tinha serviços a realizar, momento em que decidiu se deitar sobre um banco devido a um mal-estar que estava sentindo. Ao tomar conhecimento de que o servidor teria adormecido, o próprio secretário veio até o setor em que o mesmo estava e jogou água fria em seu rosto e sobre o servidor humilhando com palavrões e ainda ficou vangloriando-se do feito perante os demais servidores, como se fosse um ato exemplar a ser aplicado contra qualquer um que dormisse em horário de serviço. O servidor que foi assediado pelo secretário resolveu então sair do setor e não mais se encontra na borracharia do pátio da prefeitura. Essa matéria foi publicada ontem pelo nosso portal Mato Grosso ao Vivo, Trouxemos com exclusividade esses relatos que nos foram trazidos aí por testemunhas, tanto por testemunhas como pelo próprio servidor, que, que segundo soubemos hoje pela manhã na Rádio Bambina, foi exonerado pelo secretário, que devido aí a esse impasse, né? tomou a decisão de exonerá-lo, ele não se encontra mais a serviço da prefeitura, isso também deverá ser muito bem apurado pelo Ministério Público do Trabalho, que é, o, o, o servidor pode muito bem ter se sentido intimidado ou pedido para sair, né? e o fato de ter sido exonerado sumariamente assim, cabe sim um processo de investigação sobre por quais razões essa exoneração. Simplesmente porque o servidor foi encontrado dormindo uma única vez e ainda relata que foi assediado moralmente pelo secretário, isso não é razão suficiente. Existem vários outros mecanismos disciplinares que podem, ser, podem e devem ser aplicados pela Prefeitura Municipal e que, estariam, que teriam que ser neste momento em que o servidor foi flagranteado aí com qualquer negligência em seu horário de trabalho, ter sido aplicado, né, falamos sobre isso ontem, através do nosso, da nossa coluna análise do, dos fatos, onde deixamos bem claro que qualquer outra medida poderia ser mais cabível ah, junto ao servidor, como, por exemplo, uma simples foto para flagrantear, ah, uma filmagem, né, Demonstrando aí que o secretário tem é, respeito com as instituições trabalhistas, né? E não de forma alguma, conforme narra o servidor, é, ter jogado água em seu rosto, ou de alguma forma ter, ter ali é, causado um estado vexatório para com o trabalhador. Muito bem. Essas e outras questões estão sendo. É, trazidas agora para vocês aqui pelo nosso portal. Esse, esse é o assunto que permeou aí o meio da semana, desde que o, o processo foi devidamente apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nós estivemos também acompanhando junto ao Ministério Público do Trabalho quais, quais vão ser os andamentos. né? E lembrando, deixando bem claro que não foi de forma alguma, se não fosse, aliás, a pressão exercida pelo Ministério Público do Trabalho com relação a este caso, não sei bem, será que o prefeito municipal teria, de certa forma, é, admitido ou permitido que fosse instaurado é, um processo administrativo disciplinar contra o secretário? Nós lemos aqui em tela uma questão muito pertinente que diz aqui no próprio, no próprio portal, do Diário Oficial do Tribunal de Contas que o, o então secretário ele é um servidor público do município conforme todos nós temos conhecimento que isso é um fato porque a partir do momento que a pessoa é nomeada pelo, pelo prefeito seja em um cargo específico de carreira ou mesmo um cargo comissionado a partir de então ele, trata, ele passa a ser aí um servidor público, certo? Porém, essa, essa mesma tratativa não foi dada ao caso do então secretário de gestão, Robson Quintino, que aí, é, devido a denúncias que foram apresentadas no mês de fevereiro pelo nosso portal, né, por estar exercendo o cargo de secretário e ao mesmo tempo ter uma empresa contratada com o CNPJ em seu nome, e ele foi até a Câmara para... É, rebater a questão de, sua, de suas funções né, dentro da prefeitura, e lá na Câmara, é, ao lado de seus advogados, inclusive um advogado criminalista do município de Alta Floresta, muito conhecido, é, foi lá para fazer uma defesa prévia a favor do secretário, acompanhado ainda do prefeito Chico Gamba, da vice-prefeita e de pelo menos mais sete secretários de Estado, é, perdão, secretários do município aí que fizeram questão de fazer aquele cordão de isolamento em torno do secretário Robson Quintino. E lá durante essa, essa reunião fechada, né, é, junto com o secretário e os demais secretários e o prefeito, e, e, os, e pelo menos 11 dos 13 vereadores do município, o secretário e seus advogados afirmaram que ele não é um servidor público, que ele não pode ser enquadrado como um servidor público... É, perante a lei, que ele é, na verdade, um agente político. Ora, o agente político, o único agente político eleito pelo município e pelos eleitores de Alto Floresta se chama Valdemar Gamba, ou então prefeito municipal Chico Gamba, nenhum outro agente político foi eleito é, no lugar dele. Então, temos aqui, conforme consta no Tribunal é, de Contas do Estado de Mato Grosso, né, Processo administrativo disciplinar que dá outras providências, Valdemar Gamba, prefeito municipal de Alta Floresta do estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei, considerando que o senhor Roberto Patel é servidor público, comissionado ocupante do cargo de secretário de infraestrutura e serviços urbanos de Alta Floresta. Então, não há mais o que se falar com relação à, à proeminência aí do cargo de servidor público, certo? tanto para o secretário Roberto Patel, quanto para o secretário Robson Quintino, que foi a Câmara Municipal de Alta Floresta, Certo? para tentar ludibriar os vereadores, junto, acompanhado de advogados, de uma comitiva de secretários que naquele dia paralisou todo o processo administrativo do município, né, por pelo menos duas horas, e tentar ludibriar os vereadores no sentido de que ele não é um servidor público, ele é um agente político. Na condição de agente político, o senhor Robson Quintino não tinha qualquer... É, condição de ser aí responsabilizado por ter uma empresa contratada com o município de Alta Floresta essa empresa esteve contratada com o município de Alta Floresta basicamente até o mês de maio deste ano e foi transferida então só então após um ano e quatro meses ainda com, em nome do secretário que ocupava que ocupa a pasta de gestão e governo do município foi transferida para a sua sucessora, que é a senhora Rosilda Dalla Riva. Então significa dizer que por um ano e quatro meses a empresa esteve, o secretário esteve com uma empresa contratada, sendo o secretário é, contratada com o município e, e por isso mesmo vai ter sim que responder perante as autoridades por essa improbidade. Certo? Por, por esse abuso aí que perante a, o próprio estatuto do servidor não é permitido, pelo princípio da legalidade. Certo? O próprio estatuto diz que nenhum tipo de servidor público, seja ele secretário, seja efetivo, seja comissionado, pode ter empresa contratada com o município. Então são essas as, as razões que trazem aí é, um peso. Tudo isso que foi apresentado pela nossa reportagem. Vamos agora dar aquela aliviada aqui, porque nós temos um novo quadro sendo trazido para vocês, conforme havíamos prometido aí, que é uma imprensa que eu gosto. Uma imprensa que eu gosto vai trazer aí é, várias é, entrevistas e até mesmo comentários de personalidades jurídicas, de personalidades artísticas, de políticos, reportagens que retratam aí a, a, a situação né, do, econômica, social e política do nosso país, onde nós temos, sim, que é, cada vez mais trazer novidades e atualidades sobre tudo aquilo que está ocorrendo, no, tanto no processo político, como neste ano que é de eleições aqui, é, junto ao nosso país, e você vai acompanhar junto conosco. Hoje vamos trazer para vocês aqui uh, um vídeo muito interessante, Sim, tá que, é, que foi é, uma entrevista, um, uma live realizada pela procuradora Tamea Danelon, que é lá uma das comentaristas do portal da Gazeta do Povo. E ne, nessa, nesse vídeo ela vai falar um pouco sobre será que o STF deveria ou não deveria julgar crimes. E a procuradora é bem enfática em sua opinião com relação ao que o STF deveria se ater em termos de, de julgamentos e o que não deveria se ater. Vamos então trazer para vocês aqui nesse nosso novo quadro, que é o Imprensa que eu gosto. Sim, a gente está vivendo mesmo uma grande insegurança jurídica. É, eu acho que teria ser realizado uma medida, uma medida constitucional que a, ia resolver esse problema. A, a nossa, a, o Supremo, assim como as demais cortes constitucionais do mundo, deveriam ser uma corte que apenas apreciasse questões constitucionais. É, eu sou contra essa competência criminal do Supremo. O que, que é isso? A Constituição prevê... Que o Supremo possa julgar processos criminais, seja porque as pessoas têm foro privilegiado perante o Supremo, ou quando é, uma, um caso que começou lá na primeira instância vai subindo, vai subindo e chegou a dez corpos no Supremo, tá? Então, eu proporia algo mais que queria é, na raiz do mal, digamos assim, né? Cortar o mal pela raiz, né? Que é tornar a nossa Suprema Corte uma Corte estritamente constitucional assim como é dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, de todos os países do mundo. Né? A, o STF é a única corte, é, suprema corte do mundo, que fala em processos criminais. Isso não tem que acontecer. Não tem que chegar um, um caso do goleiro Bruno no STF, para o STF dizer se ele vai ficar solto ou não. Não tem que chegar um caso de traficante, o ministro Marco Aurélio soltar o traficante. Então, eu penso que é, teria que ser alterada a Constituição, para que fosse tirada essa possibilidade de chegar a best-corpos <risos> criminais no STF. E também uma outra medida que já tem uma PEC que está parada é para acabar com o foro privilegiado, para reduzir drasticamente o foro privilegiado. Reduzindo isso, é, o STF não iria mais se incumbir de julgar senadores, deputados federais e nem esses casos. Eu acho que isso é muito, é, é muito importante que isso aconteça, para que o Supremo se dedique somente a guardar a Constituição, mas questões constitucionais. Se me permite discordar um pouquinho de você, André, Assim, eu sou contra criar novas leis, né? criar um Estatuto da Liberdade, por mais bacana que seja, eu penso que a nossa Constituição já tutela a liberdade de expressão, está né? claro no texto constitucional, deveria ser aplicada a Constituição, né? veja, se nem a Constituição é aplicada pelos ministros do STF, é um estatuto, uma lei, da mesma forma, não vai ser obedecida. Então, acho que nós já temos mecanismos, já temos esses preceitos fundamentais da Constituição e que deveriam ser aplicados. Né? E, então, acho que seria isso. Tirando a competência criminal do STF, todos esses, esses temas que a gente está discutindo semanalmente, na né? semana passada foi o Daniel Silveira, era o envolvimento do STF nessas questões, nessas questões criminais. Então, acho que isso já resolveria um grande problema. O Ministério da Justiça instaurou processos administrativos contra empresas que praticam telemarketing abusivo. Detalhes com Paula Cuenca. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que abriu processos administrativos contra 26 empresas que já haviam tido parte das suas atividades suspensas ainda na semana passada por conta da prática de telemarketing abusivo. De acordo com o Ministério, caso essas empresas de fato venham a ser penalizadas, elas podem pagar uma multa de até 13 milhões de reais por cada negócio. Ainda na segunda-feira da semana passada, no dia 18, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da dessa... A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor já havia determinado que 180 empresas fizessem a suspensão parcial das suas atividades de telemarketing por identificar a prática de telemarketing abusivo. Isso porque, de acordo com o Ministério, nos últimos três anos foram registradas mais de 14.500 denúncias de diversos consumidores. São diversas ligações que eram feitas para oferta de serviços ou então de produtos sem autorização desses possíveis clientes. Por isso que a suspensão foi parcial serviços de cobrança, de solicitação de doação, ou então de oferta de venda de produtos e serviços. Mas com a autorização do cliente para fazer esse tipo de prática, esses poderiam ser mantidos. É neste sentido que o Ministério da Justiça e Segurança Pública acredita que para fazer essa prática do telemarketing abusivo, é possível, essas empresas obtinham dados de forma ilegal desses possíveis clientes. O que iria ver tanto o Código de Defesa do Consumidor, quanto a em geral de Proteção de Dados e também o um Marco Civil da Internet. De Brasília, Paula Coenta. Ministério da Justiça. Muito bem. Nós queremos pedir desculpa aqui porque tivemos um breve problema de áudio e infelizmente isso é, acabou aí por nos dar esse pequeno prejuízo com relação ao que acabamos de informar para vocês. Nós tínhamos exibido a matéria aí da apreensão de drogas, provavelmente ela foi sem áudio e nós haveremos de, de repeti-la, bem como tivemos aí a questão da apresentação do, da matéria da, opa, perdão, é, da matéria sobre o Ministério da Justiça. É, coibindo aí as ações e as práticas abusivas dos, das empresas de telemarketing Essa você conseguiu ter o áudio então vamos reproduzir novamente aqui a questão do, da matéria do, da apreensão de drogas feita pela polícia rodoviária federal ali no estado aqui no estado de Mato Grosso que trouxe aí uma série de uma série de questionamentos com relação ao que está realmente sendo é, traficado aí nas rodovias do nosso estado. Cocaína é apreendida em mochila de passageira de ônibus que seguia para Goiânia. A droga estava com uma passageira de um ônibus que seguia para Goiânia. No final da noite do último dia 26, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 6,5 kg de cocaína na cidade de Primavera do Leste. Durante a fiscalização aos passageiros, uma mulher entrou em contradição a respeito da viagem que fazia. Além disso, ela carregava uma mochila que, a qual exalava um forte odor de produto químico, o que gerou suspeitas da polícia e é, suspeitas aí de conter algum ilícito. Ao verificar a mochila da passageira, foram encontrados seis tabletes de cocaína, com um total de 6,5 quilos da substância. Diante dos fatos, a mulher foi detida a princípio pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhada a à delegacia de polícia judiciária civil no estado de Mato Grosso para os procedimentos cabíveis. Essa notícia foi é, publicada primeiramente ali pelo portal Notícia Exata. E é aí um dos fatores que nós temos que analisar. Infelizmente, o nosso estado, o nosso querido estado de Mato Grosso, tem se tornado cada vez mais aí um portal das drogas. Aliás, há muitos anos né, isso vem acontecendo e principalmente nas regiões de fronteiras, onde a polícia, o Gefron, que é aí o grupo especial de fronteiras do estado de Mato Grosso, tem atuado fortemente. Infelizmente, existem várias outras é, rodovias e estradas onde o tráfico de drogas acontece com muita força e essa região aí da, do município de Primavera do Leste é sim uma das regiões mais fortes onde tem acontecido esse, esse tráfico e infelizmente várias pessoas são aí é, abordadas diariamente com vários quilos de drogas. Nós temos que analisar também que o fato de, de isso estar sempre ocorrendo é uma das grandes tragédias sociais que o nosso país, né? não, não só o nosso estado, o nosso país, e também como vários outros países do mundo enfrentam diariamente. Aí, porque ainda existem pessoas dispostas né, a, a se render a esse, a, a esse mal que destrói e esfacela centenas de milhares de famílias pelo mundo todo. E, graças a Deus, os governos têm entendido que é necessário combater esse mal né, com eficácia e a Polícia Rodoviária Federal está de parabéns, bem como aí, todos os setores de segurança pública que precisam, sim, receber dos governos aí, incentivos e investimentos cada vez mais para coibir essa prática maligna. Bom, hoje vamos ficar por aqui, agradecemos demais pela sua audiência, agradecemos pela sua presença em nosso jornal digital do Mato Grosso ao vivo. Queremos é, convidá-lo para a edição da noite, que será dada às 19 horas, vai iniciar às 19 horas. Você como nosso convidado, obviamente, aí é, gostaríamos que você acompanhasse as novidades e notícias que vão acontecer nas próximas horas. Boa noite, bom dia para vocês também.